Olá meninos, está tudo bem? Hum, estou aqui a ver os meus apontamentos, vocês têm vindo a pedir coisas e mais coisas e mais coisas. Eu tenho algumas questões para vos pôr. Primeiro, vocês têm se portado mesmo bem. Eu sei que a vida tem sido difícil, isto tem sido um ano terrível. Ai, aquele período todo em casa, fechado, com... Família toda batida lá dentro e vocês sem poderem sair, sem poderem apanhar ar. Mas que remédio? Temos que manter as coisas bem feitas, não é? Para a nossa salvação. Olha só, tem-se portado bem, tem lavado as mãozinhas, tem posto de gel. Hum? E quando estão com outros, usam a máscara. E estão assim distantezinhos uns dos outros. Ah? E têm feito os vossos TPCs? Têm? Hum! Trabalhos em casa, têm ajudado lá em casa, a família, a pôr as coisas direito, a arrumar o quarto E têm dormido sempre na vossa própria caminha hum. E a sopa, quem é que é come, sou eu hum. Pois, e a salada, isso é muito importante, nada de doces, coisas verdes é que é bom, pois está claro Olha, portem-se muito bem, porque a lista que vocês me deram nunca mais acaba, nunca mais acaba Hã? Porta isso, vai.